Olá amigos do Rio Marframir, que sejam todos bem-vindos, hoje estamos para um bate-papo com ele que já foi prefeito em Rio Negrinho, é uma das lideranças fortes aqui do Planalto Norte de Santa Catarina e é um dos candidatos a deputado estadual e vamos recebê-lo, Júlio Roncone. Júlio, seja bem-vindo. Obrigado Douglas, boa noite, é um prazer estar aqui no programa de vocês Trazendo algumas informações, fazendo um bate-papo né, sobre a vida política Sobre as intenções né, da nossa caminhada como deputado estadual Júlio, a gente já tem uma, uma caminhada, já se conhece de algumas outras conversas, reuniões Mas aí o nosso público de uma frente para conhecer, quem que é o Júlio Roncone. O Júlio Roncone, ele é uma pessoa que começou a trabalhar com 13 anos a gente estava falando, né? Eu comecei a trabalhar na Rádio Rio Negrinho, tive que até, meu pai teve que pegar autorização judicial para eu poder trabalhar. Comecei com 13 anos de idade e desde lá não parei mais. Eu sou formado em Direito pela, pela Universidade de Joinville e também sou empresário, tenho uma empresa de tecnologia. Eu fiz a minha pós-graduação aqui na UNC, em Mafra, e depois cheguei a dar aula. Aqui na universidade, no curso de direito, na matéria de direito administrativo. É, eu fui vereador em Rio Negrinho de 2009 a 2012. Em 2014, fui candidato a deputado estadual, fiquei primeiro suplente. Tive a grande honra de poder é, assumir como deputado estadual Douglas por quatro meses. Nesses quatro meses, é, consegui destinar é, verbas importantes para a nossa região eu consegui direcionar 300 mil reais para Rio Negrinho, para um projeto de combate às enchentes, que é um dos grandes problemas que Rio Negrinho vive, né? é, consegui ajudar várias apais no estado de Santa Catarina, fiz vários projetos de leis interessantes, né? dentre eles um que é, faz com que toda criança recém-nascida e idosos, mesmo estando dentro de UTIs, principalmente crianças que são amamentadas, obrigatoriamente elas têm que ter o acompanhamento de uma do pai ou da mãe ou de um responsável né? e digo isso porque eu passei na pele essa situação de que é, o meu filho foi internado que tinha apenas 15 dias ele ficou 3 dias na UTI e a UTI só permitia o pai ou a mãe ficar com a criança das 8 da manhã às 8 da noite na UTI e não permitia ficar das 8 da noite às 8 da manhã isso é um problema que a criança, quanto mais, é, quanto maior o acompanhamento do pai e da mãe, ou do responsável, mais rápido é a recuperação dela. Né? É, eu sou casado com a doutora Thais Anata, ela é médica ginecologista obstetra, trabalha na maternidade Catarina Cruz em Mafra, né? é uma das principais responsáveis por vir né, ao mundo, várias, várias crianças. Eu tive a oportunidade de ser prefeito de Rio Negrinho na gestão 2017-2020, e fizemos um bom trabalho lá, né? Sou suspeito em falar, mas realmente nós pegamos a situação do município é, que estava com dificuldades financeiras, né? a gente pegou aquela crise moveleira e pegamos enchente, pegamos é, tornado, pandemia, né? E mesmo assim a gente conseguiu dar a volta por cima e entregamos Rio Negrinho saneado, com dinheiro em caixa, o hospital de Rio Negrinho estava na época quando nós assumimos com quase 5 milhões de dívidas. Né? Quando nós entregamos o município, né? a administração, eh, o hospital tinha dinheiro em caixa também. Né? Conseguimos várias verbas a nível de governo federal. Então a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesses, nessa vida pública. Né? Eu estou na vida pública desde 2009, que foi o meu primeiro mandato como vereador. E agora a gente está pleiteando uma vaga de deputado estadual, né, pela, não só pelo Planalto Norte, mas por Santa Catarina. E é importante lembrar, né, Douglas, que em 2018 nós não elegemos nem estadual e nem federal no Planalto Norte. Isso para nós é muito ruim. Júlio, falando de Mafra, mais especialmente, nós temos aí um cenário de mais de 20 anos sem um representante mafrense uma frente na Câmara dos, do, do, dos Deputados Estaduais. Uh, no federal, há 105 anos, nós nunca, né, em 105 anos de município, nunca tivemos uma, uma frente E o, a população nossa aqui se sente talvez desprestigiada, ou talvez é sem representatividade nessas duas esferas, que como você mencionou, é importante porque ali está o centro do debate. É, você é de Rio Negrinho, como que você espera é pedir voto aqui na cidade de Mafra, quais são as suas propostas para os mafrenses uhum. que de, eventualmente olhem para os quatro candidatos hoje de Mafra e diga não eu quero uma quarta, quinta alternativa e, e vão votar no julho qual que seriam julho as propostas que você tem para nos ajudar hoje nós temos algumas demandas que são demandas irmãs né uhum. uma delas é a, a nossa BR dos 80 aquele caos que é em próprio Rio Negrinho ali para uhum. horários de pico que a população precisa ou vai trabalhar ou precisa de algo e tem que competir espaço ali com quem está é, transitando pela, pela rodovia nós estamos carentes de um hospital infantil nós não temos isso né hoje nós temos uma maternidade que é referência no, no, na, no estado mas um hospital não tem para onde levar as nossas crianças uhum. e são outras demandas e aí para você o que, que seria seu coronel, eu vou trabalhar nisso aqui. É, essa questão é, é muito importante, Douglas, porque é, eu tive, para contextualizar, eu tive o convite para ser candidato a deputado estadual, eu estava no PSDB, que é um partido que qualquer candidatura no PSDB hoje, a nível de deputado estadual, você precisa de mais de 40 mil votos para se eleger, não só no PSDB, nós temos aí candidaturas no PL, no Podemos, no PP, no MDB. São todos partidos que precisam de legendas muito altas para você se eleger. Porque tem muitos candidatos é, acima de 40 mil votos. Então, para você se eleger, você realmente precisa de uma legenda como essa. E eu tive a honra de ser convidado pelo então ex-deputado e ex-candidato a governador, Mauro Mariani, para vir para o PSB. Eu estava no PSDB e vim para o PSB. Por quê? Porque no PSDB, com 20 mil votos, quem fizer 20 mil votos está com o pé dentro da Assembleia Legislativa. Tá? E por que, que ele me fez esse convite para vir? Ele poderia ter dito assim, Júlio, é, saia candidato pelo MDB ou saia candidato pelo partido, pelo partido dele, que é o MDB, o Mauro não saiu do MDB ainda. Né? Saia candidato por esse partido. E ele, ele falou justamente, saia do PSDB e vá para o PSB. Porque eu conheço o nominato do PSB e quem fizer 20 mil votos tem a grande oportunidade de ser deputado estadual. E ele falou a seguinte frase, o Planalto Norte não pode mais deixar de ter o seu representante a nível de governo do estado, a deputada estadual e nem a federal. Por quê? Porque região que não tem deputado estadual não tem força junto ao governo do estado. Região que não tem deputado federal não tem força no governo federal. E nós precisamos urgentemente voltar a ter essa força. Né? E por que, que eu falo em, em respeito ao Planalto Norte, em, em razão do Planalto Norte? Porque nós, é, São Bento, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, nós somos cidades irmãs, estamos ligadas uma na outra muito fortemente. Nós dependemos uma, das, uma da outra. Nós temos vários trabalhadores de Rio Negrinho que vêm a Mafra, de Mafra que vão a Rio Negrinho, que vão a São Bento, que vão a Itaiópolis, então, nós precisamos resolver os nossos problemas de forma conjunta. E qual o grande problema dessa eleição? Como não existem mais coligações a nível de proporcional, ou seja, de candidaturas a deputado estadual e federal, não podem mais ter coligações, cada partido obrigatoriamente tem que lançar 41 candidatos a deputado estadual. Né? A federal 17. É, nós temos no estado mais de 650 candidaturas a deputado estadual. Só no Planalto Norte, de Campo Alegre a Porto União, nós temos mais de 20 candidaturas a deputado estadual. Fora os candidatos de fora da nossa região que vêm aqui e pegam um voto. É, por que, que eu falo isso, Douglas? Porque é, existem várias candidaturas que são inviáveis, não conseguem atingir uma, uma quantidade de votos expressivas. E no meu caso, com 20 mil votos, a gente está dentro. Então, o meu projeto é trabalhar exclusivamente, não vou dizer exclusivamente porque é, é muito forte isso, mas trabalhar muito forte para o nosso Planalto Norte. E quando você fala em termos de projetos, né, nós temos que ter força para cobrar muito, não só do governo do estado, quanto do governo, do governo federal. No governo do estado, posso citar duas situações, né, a nossa Serra Dona Francisca, que é uma vergonha, que quem desce para o litoral, quem vai a Joinville, você caminhoneiro, você que usa o transporte, né, que trabalha com o transporte, sabe dessa dificuldade, tanto de é, para estar na Serra Dona Francisca, quanto é, na 477, que liga Canoinhas, a Major Vieira, Monte Castelo, que é uma vergonha, que, é uma que são rodovias estaduais e que precisam da intervenção do Estado para resolver os seus problemas, né, quanto cobrar do, nosso, do governo federal as nossas BRs, que também são uma vergonha. Né? Está terrível transitar por elas. Então, as nossas bandeiras em relação ao transporte e à cobrança, tanto do governo do estado quanto do governo federal, vai ser que eles investam muito mais nas nossas rodovias. Né? Você tocou um assunto muito importante, Douglas, que é a questão do hospital infantil. É uma reivindicação antiga. Eu, como marido de médica, né, sei da importância de nós temos na nossa região e principalmente aqui em Mafra, um hospital infantil. Eu tive também problema, né, eu tive uma situação com um filho meu que eu tive que levar para Joinville, em razão de uma situação que ele passou, o meu menor, o Eduardo, de seis anos, que eu tive que levá-lo para Joinville porque nós não tínhamos pessoas é, especializadas na área né, de medicina infantil. E nós urgentemente precisamos disso aqui. Então, nós vamos estar trabalhando muito fortemente por isso. Tá? É, Mafra tem a maternidade Catarina Cruz. Um dos nossos objetivos, estando na Assembleia Legislativa, é trabalhar pela questão é, de que as mulheres tenham no parto o direito da analgesia. O que, que é analgesia? É o parto sem dor, Douglas. Né, minha esposa sendo ginecologista obstetra aqui na maternidade, ela toca muito nesse assunto, porque as mulheres querem ter parto normal, só que o parto normal ele é extremamente complexo, né? Doloroso. E muito doloroso. E a analgesia já, já tem isso em, em Joinville. Nós queremos trazer isso para Mafra também, para que as mulheres que queiram ter o parto normal tenham, tenham o direito de ter o parto normal, que aliás é uma das grandes bandeiras, né? É, das, dos grandes centros de medicina né, para que as pessoas, as mulheres tenham muito mais parto normal do que o parto cesáreo, né, chamado parto humanitário, humanizado também então a gente quer trabalhar muito por esses dois fatores Douglas, a área da saúde que é imprescindível para quem tem filho sabe o que é você precisar de um hospital especializado e você não tem, ter que levar para fora né, além do risco né? e as nossas BRs, que são um caos. Outro fator também que eu quero trabalhar muito, Douglas, estando como deputado estadual, é a questão do ensino em tempo integral. Nós temos que cobrar dos nossos governos para que as nossas crianças tenham, principalmente na rede pública, um ensino garantido em tempo integral. Que nós tenhamos nas escolas mais, é, mais esportes, mais educação financeira para as nossas crianças, Tá? para que elas cresçam já direcionadas para o mercado de trabalho. Mais tecnologia e inovação desde as nossas criancinhas, para que a gente possa ter uma mão de obra qualificada no futuro, que é um dos grandes problemas hoje em dia, Douglas. né? Muitas empresas têm aberto vagas, no mercado de trabalho e não tem pessoas para preencher essas vagas. Então nós temos que começar a pensar nisso e colocar desde já nas nossas escolas a matéria de programação, de lógica, né? é, economia para as nossas crianças, para que elas já cresçam voltadas ao mercado de trabalho dessas vagas que estão em aberto. Júlio, o papo está bom, mas a gente precisa encerrar. E eu quero te fazer um desafio eleito, quero te entrevistar lá em Floripa. Vai ser o maior prazer. E tem que né? cobrar, oh, assista aqui o que você prometeu. Não tem a dúvida Vamos cobrar? Comércio, com certeza. Faço questão que você esteja lá, que a gente faça, aliás, de repente, um ao vivo lá, de, lá do gabinete, tá, Douglas? E eu, eu, eu sou um cara que sou muito... É, é, eu gosto de cobrar com que as coisas aconteçam. E gosto também de ser cobrado, Douglas. Porque é, o deputado ele tem que trabalhar pela sua região. E a nossa região precisa voltar a ter o seu representante para que cobre do governo do Estado e do governo federal as melhorias que a gente precisa. Júlio, essa câmara aqui está à sua disposição e eu queria que você agora se dirigisse aí aos Mafrenses, aos moradores do Planalto Norte da Catarina e falasse por que elas merecem o seu apoio aí. o microfone é seu. Obrigado. Obrigado, Douglas. Eu quero pedir o seu apoio, a sua ajuda, o seu voto para que no dia das eleições ajude nos ajude a colocar um representante lá na Assembleia Legislativa do Planalto Norte. Alguém que realmente vá lutar, vá trabalhar, não só pelo nosso Planalto Norte, mas principalmente por Mafra, Rio Negrinho, Campo Alegre, São Bento, por toda a nossa região, para que a gente volte a ter um representante daqui. Nós não podemos mais esperar ou ficar pelo menos mais quatro anos sem os nossos representantes. Por isso que no dia das eleições, eu peço, vote Júlio Roncone vote 40222. Muito obrigado, Júlio, pela entrevista, estar aqui prestigiando o nosso jornal. E para você que nos acompanham aqui, nosso muito obrigado. Continue seguindo nossas redes sociais e acompanhando essas e outras entrevistas também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa web rádio e no nosso site também, o resumo dessas reportagens para você acompanhar e também assistir no portal riomaframix.com.br, A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.